Pode vir aqui Chega pra cá, gente. chega chegando, seja bem-vinda. Seja bem-vinda ao TVC Agora. Estúdios. Tudo bem com você? Bem. Fala pertinho do microfone. Tudo bem? Tudo bem. Nervosa? Um pouquinho. <risos> primeira <risos> vez no estúdio de TV. Primeira Ai, vez. Primeira... <risos> seja bem-vinda, eu espero que você Obrigada. goste. Principalmente levando aí quentão então pra casa. Né? Ah. Antes eu tenho uma pergunta muito séria pra fazer pra você. Sim. Você se achava quando tocava a música da Rosana no rádio? Como uma ah, eu sou muito fã dela. <risos> <risos> eu falo que a minha mãe, ela soube escolher muito bem o meu nome. Maravilhoso. Ai, que eu também gosto de Rosana. Que legal. Ai. Rosana, conta pra gente onde você comprou pra participar da nossa promoção. Então, eu comprei produtos de limpeza na Foco Limpe. Olha, que gente, que bacana. E aí eu acreditei, a menina, a vendedora, a Mayra, muito atenciosa por sinal. Falou, Rosana, cadastra. E eles estão tinha duas promoções lá, né? Um de um determinado produto que eu comprei uhum. e, o, e o de vocês. Aí ela me ajudou a cadastrar. Olha né? aí, gente, tá vendo? Ajudou e... ela. E eu... Falei, vou cadastrar, né? Não tem nada a perder, né? Com certeza. E quando me ligaram na sexta-feira, eu falei, não, eu não acredito. Ligamos ao vivo no CBC agora. Quem perdeu essa oportunidade, depois corre lá nas nossas lives no Facebook, que tá salvo. Nós ligamos ao vivo pra Rosana, né, Fernando? Eu não acreditava. Vocês, vocês não precisam acreditei. ver de felicidade. Que que é o que que eu ganhei? Eu ganhei não. o quê? E as crianças, então, que tava junto? Mas é até olha ouvir. só, Fernando, É muito importante e legal ela falar o que que eu ganhei porque geralmente, Rosana, eu ligo pra pessoa... O povo Acho que é trote. Não acredita, entendeu? É Mas verdade. nós ficamos muito felizes. E fala uma coisa, você gastou muito por lá? Não, até que não gastei muito não. Foi me cento e pouquinho. Olha aí. Ou seja, o e dinheiro o que ela do, ganhou... ganhei o triplo. Foi o triplo do que ela gastou, <risos> né? E tava precisando, não tava? Ah, com certeza. Dinheiro sempre é bom. Estava precisando de produtos dinheiro de limpeza é pra bom. sua casa. Ah, né? sim. Tava precisando de produtos de limpeza pra sua casa, foi lá, comprou os produtos de limpeza. Comprei os produtos de limpeza. Ou seja, satisfez a, a necessidade ali da Exato. casa. Né? Nos produtos de limpeza, a casa tá limpinha, cheirosinha. Né? né? E agora com... Que que que tinha no é bolso. no bolso. Pagou o que eu gastei e ainda sobrou um, um pouco ainda pra Ai, que legal. gastar sobrou. com as crianças agora. Isso aí, Rosana. Ó, então, eu já vou te entregar aqui, ó. 100. Vou ficar que nem o Chaves. Estou vendo? 200. <risos> Segura. 300. 400. 500 reais todos seus, ah, Ana. Muito obrigada. Eu fico feliz. E, gente, acreditem, a gente ganha. <risos> olha, a gente que agradece. Agradece a você por acreditar nas nossas promoções. Com Sim. certeza vai voltar na Foco Limpo para comprar mais produtos para é, sua casa. E o teu meu objetivo agora... Bom. É ganhar a bicicleta. Ah, que isso. Hein? Isso. Aí eu vou parar de andar a pé. E você sabe que teu <risos> nome continua, teu nome continua você no, no, no, no balai. A qualquer que momento a gente pode ligar pra você falando que isso. É, boa. participar em mais lojas, né? É aí, cara, ó, já uma vou. Tem 500 reais pra ir participando em outras você lojas. Já aproveita, lojas, então. já aproveita e torre esse quinhentão aí em 10 <risos> lojas diferentes, né? Né? As chances aumentam, né? Ai. E olha <risos> só, deixa a gente mandar um abraço, então, pra toda a equipe lá da Foco Limpo. Marcelo que tá sempre aqui com a gente também, né? Trazendo novidades, preço bom pra vocês, preço justo e também produtos de qualidade. Então, um abraço pra Foco Limpo, empresa parceira do Grupo RCN, né? Da nossa promoção Solanda Pé Quem Quer. E ó, vocês estão pé quente, hein? É, é Né, você quente. viu? <risos> e assim satisfação. Muito obrigada. obrigado por acreditar nas nossas promoções. Eu que agradeço. Tá? Obrigada, Rosana. Pode sair por ali, Pode que daqui a pouquinho mim? a gente vai tirar uma foto. Você é muito linda. Ah, obrigada. <risos> Só fala muito isso obrigada. da Muito obrigada. Não fala de mim. Vou, vou, vou precisar de terapia da disso. Obrigada, Rosana. Um beijo pra você e pra sua família.